Zé Carlos, e a irmã do Sr. Olívia Jair? Ronaldo, nós tivemos no, no, no casamento de um sobrinho meu, quinta-feira passada. Ela estava? Não, não, esse dia não. E estava à noite, né, e a, a filha dela, a Regina, falou que ela não está, assim, muito, muito boa, né. Ela está meio debilitada, muito magrinha. Não come. É, deve estar, tá, ela já sempre foi magra, né? Já sempre foi magra. Sempre né? foi magra? É. Esses magras assim, vai vivendo muito, igual não, o Solívio, nossa. né? Nossa, é igual lenha seca. Igual lenha é. seca, fica lá, não tá, não tá caruxo, não tá nada, né? Tá caro, não tá caruxo, não tá nada. É, tá igual arueira. Arueira. Arueira, é. Graças a Deus. É, a irmã é, é, é. do Solívio só tem ela, né? A Jair. É. E, a, e a Rita? Não, tem a Júlia. Né? A Júlia que é do... Do, do, do doutor Valerine. Valerine. É. A Júlia é a mais nova, né? A Júlia é mais nova, Julinha. Só tem as duas também. E o Solívio? 98 o Solívio. anos, né? 98. É. Parabéns, Solívio. O, o Ronaldo, se ele fosse uma pessoa que alimentasse bem... Ele já tinha morrido. Comido bem. Ou ele tinha morrido, ou ele estava forte, né? É, tava... Não o Solívio, rapaz, ele.. É, é, naquela fraqueza que você achava, ele era muito, era forte. Forte. Ele trabalhava com a chave de. de, de, de, de desmontando bicicleta, montando bicicleta, enchendo pneu. Subia 95, em 95 anos andando bicicleta. Né? Subia em casa, punha é. calha. Ele Foi um campeão, campeão. e é um campeão. É. Seu Olívio é, é uma pessoa, né? É. Seu tio. É meu tio, né? É. Pensando assim. Em proporções, é tio, né? É. É, tio Olívio. Eu chamava ele de Tio Olívio. É. Quando ele, eu andava... E ele considera muito você. Então, eu, quando eu andava, eu ia muito lá na, na, na oficina dele. Eu trabalhava no posto de saúde, né? E às vezes folgava. Ali, lá. Ali, Zé Carlos, eu estava vindo lembrando disso. Aquela árvore, aqueles dois bancos ali, toda vez que você chegava tinha gente ali. Tinha gente ali. Toda, tinha... Você nunca chegava que estivesse sozinho o seu Olívio. Eles não deixavam ele trabalhar. É, ficava, né? Ele, ele, ele botava o cine no meio da calçada lá e, e ficava conversando e papiando. O pessoal tava conversando e ele estava. E, uh, e outra coisa também. É. E, parece que ele gostava. É, ué. Ele pô um pneu lá para arremendar e ficava lá o dia inteiro com esse pneu. Conversando, e, conversando, e, papiando. Alinhando o pneu a roda. Pneu a roda lá, o cara chegou. Solívio, arrumou o pneu aí, Solívio. Oh, uh, ainda não, ainda o remédio ainda tá na água lá, ainda. <risos> e ele fazia, é. oh, Solir, deixou, deixa a história, ele, eu tô falando porque ele está vivo ainda, né, e, é. e depois ele não tá é. trabalhando. É uma hora, uma hora é. que você vier com o tempo, assim, eu vou te contar a história do seu Ele trabalhou com nós, né, trabalhava de pedreiro, né, é. e ele... ele... E ele que fazia os encanamentos para nós. Ele fazia encanamento, mas era um encanamento chique, porque ele chique. fazia serpentina de fogão, fazia. né? Fazia, fazia. Eu, fazia eu botava o pessoal para tomar banquete. Botava. É. Fazia o um fogão de lenha lá. Enfiava a cana dentro do fogão de lenha e, e o negócio botava fogo. Olha, a a, a, a, aí, olha lá a venha. A venha tá lá. que coisa boa, gente. Tava conta de neto. No dia, Ei, não, vai dar trabalho. Ô, dona Lourdes. O senhor tá bom? Eu tô bem. bem Parabéns bem. pelos netos. Eu tá pensando com o Zé né? Aí, ó. Parabéns pelos netos. Obrigado, senhor também. Tá Eu tô com a panela no fogo. Muito Opa, boa. coisa boa! Vai. O Renato, o Zé Carlos até riu aqui quando falou que tá. Não, mas eu tô de oi neles aqui, ó. Ó. Oh. Aí, Ronaldo. Aí, ó. Esse aí, ó. Essa esse é a sua festa. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é. Esse é o cara. Mas o Solívio... O Solívio foi carneiro, foi encanador. Encanador. Ele foi pedreiro. Entregador de gás, despachante Fazedor de gás. Fazedor de tacho. Fazedor de tachos. Ele... Lanterna, ele fez de tudo, né? Fez de tudo, o Solírio ele é. E depois, Aquele... no final da vida, assim, mais no final, ele estava trabalhando com a bicicleta, né? Ele era para estar tá rico. É, Solírio. É, Solírio, é, uma um alma boa. Uma alma boa. Coitado, né? Ele. Um vencedor. Um <coughs> vencedor. Tinha a casinha dele lá, não tentava ninguém. É. Né? Bom? Olá. Zé Carlos ó. Olha tá, oh. Olá, tá cedo, Um abraço para você. Opa, Deus ou... abençoe. Opa, você também, você né? é muito especial, viu Zé Carlos? Muito querido. Obrigado, Deus abençoe nós vamos viver o 2021 com a graça de Deus e vamos de Deus. ter muitos é. encontros ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser. E Deus Deus dando saúde para nós, o resto. A gente vai correr na tarde. A gente vai correr na tarde. Dinheiro. Dinheiro é, é, é, é solução. Su é super. É. Né? é, é so precisa dele. É. Mas. Não pra, é Para manter já está bom. Uhum. Né? Valeu, Zé Carlos. Valeu, Ana.